Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Doutor Faustino Pacheco, prazer em recebê-lo aqui no Manhã de Notícias, no Jornal em Foque. O senhor que é neurologista, especialista em distúrbios do sono, diretor do Instituto do Sono. Eu imagino, doutor Faustino, que o Covid-19 há um ano e meio esteja tirando o sono de muita gente. Não, doutor Faustino? Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, obrigado a você pelo convite. Vou tentar me ajudar da melhor maneira possível. Pois não. Como é que o senhor vê essa questão do Covid? Está tirando o sono de muita gente, doutor? Chico. a Covid tirou o sono. É uma pandemia de distúrbio do sono. Ela é mundial. Mundial. Todo mundo está passando por uma fase de distúrbio do sono. Não tem jeito. Ou por problema da própria doença ou, da doença, ou medo da doença, ou medo da falência e várias outras coisas. Dá ao paciente, o medo não dorme. Está okay. muito mais comum, você imagina. Pois é, porque tem a questão, além da questão da saúde em si, nós estamos há um ano e meio com essa pandemia, né? também tem a questão econômica, que como o senhor bem Bom, disse, muitas pessoas estão enfrentando dificuldades econômicas muito sérias, muito sérias mesmo, e aí não conseguem dormir. Agora, doutor Faustino, tem muita gente que acaba diante dessa situação apelando para a bebida, é, sob o argumento que precisa relaxar um pouco, aí toma lá um, uma cachaçinha, um uísque, uma garrafa de vinho, enfim. É uma alternativa? É uma solução, doutor Faustino? Solução não. Não solução para isso, assim não. É bem assim a coisa, não. O álcool não é solução para nada. O álcool, bebido esportivamente, de uma maneira agradável, tudo bem, mas não como fonte de sono. Porque o álcool não dá sono, ele dá sonolência. Sim. Não entenda. Sono é uma coisa, sonolência é outra coisa. Sim. Mas se considerar sono, Francisco, você tem que fazer ciclos. Sono 1, um, sono 2, sono 3, sono 5, que é o tal sono REM. Sim. E aí você faz um ciclo. Isso tem que se repetir por 4 a 6 vezes. Isso é uma noite de sono. O resto é sonolência. Não serve pra nada. Então, quer aquela, aquela, dizer, aquela quebradeira que o cidadão sente ao, ao beber um pouco demais é a sonolência. Ele acha que com Toda isso ele é. pode. Ele, ele acha não, faz que com bem, isso... não faz bem nenhum ao cérebro. Bem nenhum ao cérebro. Agora, uma, uma coisa, o que o senhor está dizendo remete a uma pergunta obrigatória, viu, doutor, doutor Faustino? Quantas horas voltar. de sono, quantas horas de sono são necessárias? É um o considerado essa ideal. Pega, essa pergunta <risos> que você está me fazendo, eu faço, eu repito há 40 anos. Chico, não existe hora ideal de sono. Existe hora didática. Em média, de 7 a 8 horas é o ideal. Certo. Mas não quer dizer que todas as pessoas têm que dormir 7 a 8 horas. Cada indivíduo tem sua qualidade de sono. Tem gente que dorme. Tem um dormidor curto que dorme de 4 a 6 horas. Tem um dormidor médio que dorme de 6 a 9 horas. E tem um dormidor longo que dorme de 9 a 12 horas. Senão, ele está estragado o dia seguinte. Então, Entendi. cada indivíduo tem sua qualidade fisiológica de sono. Depende do indivíduo. Se você dormir 5 horas de sono e estar bem no dia seguinte, ótimo. Perfeito. Se você estiver com 12, vai ah, me dar bem-estar. Ótimo. Então, é individual. Filho. Isso tem a ver, doutor Faustino, com a idade, com a faixa etária? Ah, Porque é, Ó, o Chico. idoso dorme menos, a criança dorme é. mais, enfim. Ah, Chico, você pegou uma coisa... Eu estou me sentindo um idoso aqui, né? Eu e você. Somos, somos. Dois idosos. Já fomos jovens, hein? Sim, já, fomos... já tivemos cabelo, doutora Faustina. Tivemos cabelo, barbas negras. <risos> <risos> barbas negras, moças bonitas. É verdade, é verdade. É verdade. Nós somos agora só conselheira de mulher. Nós somos conselheiros. <risos> a verdade sei, é o seguinte. por exemplo Quando você é adolescente, você tem, em média, 14 a 16 horas de sono É natural, é fisiológico. Sim. Tanto que, se você tiver filho nessa idade, a sua mulher vai chamar o seu filho, vai para a escola de manhã, chama ele, acorda, acorda, mãe. E enquanto ela vai na cozinha fazer o café, ou esquentar o leite, quando ela volta, ele está babando, dormindo. Você <risos> acha que ele é um malandro? É natural, <risos> é fisiológico. Ele precisa dessas horas para dormir. Não, ah. não tem jeito. Tá. Tanto que eu sempre digo às escolas que é mudar a grade curricular. O que é, que é isso? Não adianta é você botar um garoto de 16 anos na escola começando às 6h30, 7h. Você Sim. bobagem, ele vai na escola de corpo presente. A professora fica lá falando, se, se esforçando. Ele não está presente, ele está dormindo na cadeira, porque ele, ele necessita dormir. A pessoa que ele só adora, não é? É uma necessidade fisiológica dele. Muito Enquanto bem. que o idoso dorme média 5 horas. Veja bem, você se tiver neto, você já tem neto. Quem bem. faz o café do neto de manhã? Quem esquenta o pão de manhã? É o avô e a avó. É verdade. Ele acorda cedo, Chama despertar cedo, matutílmo. Alguns autores têm de insônia tardia, mas não é insônia tardia. É uma Acorda assim, ele dorme menos. Sim. Imagino você, Chico. Posso falar? Claro, fique, baixa. Baixa. fique à vontade. Se você põe para para falar, é um perigo, você sabe disso. Não há problema nenhum. <risos> Olha bem. Se você mora um... com você, a sua sogra, a sua mãe, e sua mãe acorda cedo, Chega... doutor Pacheco, a minha mãe acorda 4 horas da manhã todo dia, eu não sei o que eu faço. Aí eu sou um médico desconhecido, eu dou um remédio para ela, claro. Sim. E ela no dia seguinte, se vou voltar aqui, doutor, seu remédio não vale nada, é água. <risos> a, a, não fale isso com o médico, o médico é vaidoso. Se eu falo que o remédio dele é água, ele fica ofendido. Uhum. É água, aumenta a dose. Ela fica lá uns 3, 4 dias, dorme um pouquinho mais, depois ela volta. Doutor, ela não dorme, mesmo dobrada. Aí, você fica, que o médico se sente humilhado. O remédio dele não está funcionando. Fica molhado, chateado. Aumenta a dose ou muda de remédio. Aí a sua mãe ou sua sogra, de manhã ou de madrugada, quando vai no banheiro, Sim. ela está com o remédio na cabeça. Porque o idoso metaboliza muito lentamente. Esse remédio não sai do corpo dela. Fica lá no corpo. Ela fica sonada. Cai no banheiro, quebra o fêmur. Ah. Vai para o hospital. Opera-se o fêmur. Se você opera o fêmur, você não pode levantar da cama. Fica a sua sogra, sua mãe, deitada na cama uns 20 dias, 30 dias. Faz uma escala, faz uma pneumonia e morre. De quem foi a culpa, Chico? Não é. foi do remédio. Foi do médico de você. Porque, naturalmente, esse doente já dorme. Poucas horas, entendeu, Tio? Sim, entendi. Aliás, é, é, essa, essa colocação, doutor Pacheco, é, remete a uma outra questão. Por exemplo, as pessoas de mais idade vão, pelo menos uma vez por noite ou por madrugada, ao banheiro. É. E aí, na volta, é evidente que acabam despertando um pouco, na volta tem mais dificuldade para retomar o sono. É. E, essa situação tem, tem solução? Tem o que, que o senhor recomendaria? Esse sono no final, ela não vai dormir. Você pode dar remédio, não vai dormir. Se dormir, vai impregnar. Deixa a mulher, a pessoa em paz, no dia seguinte, assim ela não dorme de dia. Porque o idoso, além de tudo, ele dorme de dia. É. Você, normalmente, Chico, você deixa o seu idoso sempre no último quarto. Ninguém põe idoso na sala. A sala é um lugar de beleza. Você tem uma sala arrumadinha, bonitinha, com seus filhos todo bonitinho, arrumadinho, vai receber eles e agora velho negro foi os idosos no último quarto, sem luz. E onde não tem luz, não tem sono. Uhum. Se você apaga a luz, você tem, vai dormir. Sim. Então o idoso no último quarto, ele tira aquela e durante o dia, vai acumulando pera de sono. Então piora mais ainda a situação. Sim, É aquela soneca depois do almoço, né, que acaba sempre... Aqui o baiano, baiano só fazer muito bem. <risos> Assim, o baiano bem. Eu estou vindo com o baiano de bobo não tem nada. É verdade, é verdade, é, doutor Pacheco. O senhor me lembra também muito do doutor Serra, Felisberto Serra, urologista. Eu, aqui. da minha turma, formamos juntos, Chico. Baiano ele também. da minha turma, formamos no mesmo ano. Eu sou falso, ele é Felisberto. Da minha turma, o dois. Da minha turma, meu colega de turma, os da dois é em Santos, grandes médicos doutor Faustino Pacheco e doutor Felizberto Serra. Felisberto Serra. Grande Serra. Memorologista, meu neurologista é ele. Meu urologista, meu, meu urologista, ele. É, é, meu também, excelente. É. <risos> é, Fer, eu queria chamar agora, doutor Pacheco, o Fernando de Maria, que está aqui conosco no, nos estudos da BocNews, News, para... É, não me jogador de futebol, ele. Mure, joga é ele? Formule é pergunta. É, o de Maria. Acabou com o Brasil. Acabou <risos> com o Brasil. <risos> vai ver que é algum é, primo distante é xará aqui do Fernando de Maria <risos> Fernando, por favor você aprontou com a gente hein? É verdade, é esse, acabou com o Brasil acabou com o Brasil bom dia, doutor Bom dia, doutor. Bom dia Maria. Um doutor, é, obrigado, obrigado pela sua participação é, doutor, já tem aqui a Marta Medeiros aqui fazendo algumas questões aqui o programa é, ela diz que o marido dela ronca demais quando ronca é prejudicial e ela também, ela diz que ela tem insônia não sei se causa do ronco do marido marido né Mas tem dificuldades para dormir, dorme às vezes meia hora, parece que dormiu a noite toda. A Marta Medeiros aqui fazendo essas duas questões aí para o senhor, Sim. doutor. Que o marido ronca e ela tem insônia. E ela tem insônia. Pobre mulher. <risos> Pobre mulher, porque ela é uma coisa horrível. É a pior é a pior relação que existe quando um ronca e outro tem insônia. O ronco é um aviso que alguma coisa não vai bem. Ninguém nasceu para roncar. Se o homem ronca a noite inteira na casa, no quarto dela, ela tem que levar esse homem no médico, porque o ronco é um aviso que algo não está correndo bem. Primeira coisa. E a insônia dela, ela vai ter que tratar. Como vai tratar? Qual tipo de insônia? Tem três tipos de insônia. Insônia inicial, insônia intermediária e insônia final. O que é insônia inicial? É quando você vai para a cama, frita, frita, frita e não dorme. Que sonho é intermediário é que você vai para a cama, dorme, no meio da noite você acorda e não dorme mais. E de Então, afinal, que você vai, dorme demais, e acorda cedo, que é o sonho do idoso. Então, tem que tratar do homem inteiro. O ronco é um sinal que algo não está indo bem. Algo está prestes a acontecer. Pode evoluir com a apneia. Pode Sim. evoluir com a apneia. Não é que vai evoluir. Não é cartesiano. É pode evoluir com a apneia. Uhum. Você pode ter roncador que não tem a Mas ela tem que ver isso, para eles. Tá bom? Para tá a Marta para cuidar do marido dela. Para a Marta Medeiros, nossa amiga internauta. Fernando, mais alguma consideração, Fernando? É, sim, o senhor tinha comentado que isso a gente é, vislumbra também, que é, é, isso aí tem explicação. É, científica aí que o senhor falou que as crianças uh, adolescentes assim as escolas começam por volta de 7 horas da manhã muitas escolas especialmente algumas pré-escolas dá até pena muitas crianças uh, dormindo uh, os pais levando de bicicleta às vezes dormindo ali e efetivamente é, é muito complicado Não, falta um pouco de dessa visão aí dessa relação uh, dos, da parte de, da educação com o o, o, o, o, o dia a dia nos Estados Unidos, a grade curricular mudou por causa de acidentes. Uhum. Nos Estados Unidos, com 16 anos, pode, pode, pode dirigir, tem muito acidente. Sim. Tem que mudar essa grade curricular. Não adianta botar adolescente 7 horas na escola. ao oh, Estende para tarde, está perdendo tempo, perdendo a escola, perdendo a criança e perdendo a família. Não produz, ponto. Uhum. Não o melhor seria que as aulas começassem no período vespertino, vez né? fosse... Uma hora da tarde, duas horas da tarde, talvez fosse melhor. Até dez horas da manhã, mas alongasse mais. Não começasse mais cedo, é. rede de horário, alongasse o horário. Isso é seria verdade. ideal. É verdade. É... Pois hum. não, Fernando. Não, só nessa linha também, doutor, uma curiosidade. Existem pessoas que rendem muito mais de dia e outras que rendem mais à noite. Isso tem uma relação é, isso. mesmo. de Maria, você sabe, você quer me derrubar? De Maria, você quer acabar com tudo? Você, você sabe <risos> de sono do que eu? É verdade. Isso é verdade. Por que, doutor? Os bebês que produzem mais à noite, e é verdade, e a pura verdade, porque ele é notívago. ele produz mais à noite, durante o dia ele produz mal. E tem gente que só produz durante o dia. Isso é a pura verdade. Existe, é padrão fisiológico de cada um. Sim. E nesse aspecto, doutor Faustino, veja, a situação, por exemplo, daquelas pessoas que trabalham à noite. Por exemplo, um, um vigia de um prédio que fica a noite inteira acordado, sai logo de manhã pela manhã, enfim, entre tantas outras atividades, até médicos mesmo, implantonistas, enfim, recepcionistas e tal, que ficam às vezes a madrugada inteira trocando, obviamente, por razões evidentes, a noite pelo dia, né? passam a dormir durante o dia para poder trabalhar à noite. Nesses casos, quais são as complicações que, que ocorreriam a partir daí? Ou não há complicação nenhuma, isso, o organismo se acostuma? Enfim, como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que é questão de saúde pública. Os trabalhadores de turno, os workers, eles são heróis, porque não é fácil você trocar o dia pela noite. O altera o seu ritmo circadiano. O que acontece? Ele trabalha de noite, cortado. Vai dormir de dia. Ô, Chico, durante o dia tem a criança que chora, o vizinho que briga com a mulher, o cachorro que late, o caminhão do, do gás que aparece, tocando aquela musiquinha. É. Você não dá é igual. Se sono sou durante o dia, não é igual. Esquece disso. Então, não, o cara não produz. Fica... E você sabe, Chico, que vou falar com você com base. Todo trabalhador de tudo tem mais doença do que o cara que não trabalha de tudo. Ah. Todo trabalhador de turno tem mais doença É hipertensão, é diabetes, é câncer Eles têm muito mais doença Sim. trabalhador de turno Então, trabalhadores de turno mim são os meus heróis Sim. É como o senhor o disse um, pro, um problema de saúde pública né? O senhor acabou de, é um de dizer é, muito deles. é um problema realmente Fora, Chico, é. os acidentes que ocorrem Que você não sabe é. Eu atendo muito a gente do Porto aqui E eles nem sabem Quando é diretor de, do Porto Eles dormem na reunião Deita a cabeça ali e dorme, tudo bem. Agora, quando é funcionário, é mingada que cai, é acidente lá dentro. É e ninguém sabe disso, Gil, porque eles não produzem. É esse esse estatuto de ar-condicionado agora, vai lá e dorme lá dentro. Imagina você, um baiano, um baiano vem para cá, uma colher, meu conterrâneo, é vem aqui a é um emprego de, no cais. Ele é, um, ele, ele é um roncador inveterado. O amigo que mora com ele também é roncador. E na Bahia, roncar é sinal de virilidade. Furando ronca igual o pai, ronca igual ao avô. É sinal de virilidade. E não é verdade. Ronco é sinal de doença que vai acontecer. Porque você dorme roncando, você não oxigeia no cérebro direito. Se você não oxigênio, você dorme em qualquer lugar. Vite você. Você viaja para uma cidade do interior, você vê um carro sair de uma pista, atravessar um canteiro, invadir a outra pista e matar uma família. Sim. O cara passa a ser passageiro. Ele não é motorista, ele é passageiro. Que ele dorme inconscientemente. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Na estrada. Isso. Tanto que no Americano tem lá um placas, um uma breve parada, uma breve descanso e continua estádio. Porque... Pare-se, se um pouco. Se você tiver com sono na estrada, não adianta é jogar água na cara, tomar café, isso é tudo besteira. Abrir o vidro, isso é tudo bobagem. Você tem que parar no posto, dormir 15 minutos e segue a sua viagem. Sim. Isso é importante. Importante. O, é, doutor Pacheco, me diga uma coisa. A pessoa que ronca, o que, que ela deve fazer? Ela deve procurar um clínico geral, procurar um neurologista, enfim, para fazer todos os exames necessários para detectar... Qual é o mal que a, a está cometendo? Ô, Chico, se ele já for um médico, já está bom. Se no Brasil é tão pobre a, a, de consulta, se ele for um médico de bom senso, já está bom. Não precisa ir para um especialista, mas um médico sério que vai orientar ele. Sim. O seguinte, porque o, o ronco, normalmente, o que se trata? É uma flacidez da musculatura olofaringe. E esse ar não entra. Isso não entra Sim. do pulmão. Isso chamamos isso de apneia ou hipopneia, quando o ar não entra. E o ronco, o que é o ronco? É a tentativa do ar de passar, com, encontra uma resistência, a amida, aquela úvula, aquela paletazinha chama úvula. Aquilo vibra, dá aquele som horrível. Ah. Você tem que tratar daquilo. Como? Depende do grau da doença, tem que fazer exame. Chama-se polissonografia. É um exame que você vai ver quase o distúrbio do sono. Muito bem. Doutor Pacheco, eu peço a sua licença. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida entrevistando o neurologista especialista em distúrbios do sono, Faustino Pacheco. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região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 a gente entende de olhar. Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha. Vacina contra a fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Mas eu queria pedir agora o Fernando de Maria, que tem mais perguntas de internautas para o senhor, doutor Pacheco. Fernando, por favor. Doutora, a Paula Silva Souza pergunta, o senhor recomenda o uso de remédio para dormir, para quem tem essa dificuldade, ou seja, não dorme? Ela quer saber também se há a diferença entre o bruxismo e o ronco, isso é a Paula Silva Souza. E a Silvia Silvinha, tá de volta Silvia Silvinha, bom dia Silvia Silvinha, ela conhece uma pessoa que dorme até em pé de uma hora para outra, o que seria isso? Ah, né? importante isso, hein? De Maria, você está estudando sono, hein? <risos> você <risos> só pergunta, é danado. São as derrubar, nossas não, internautas. Não. Ele é danado, ele é danado. São as notas, não, nossas não internautas. Tem. O cara acabou com o Brasil? <risos> acabou com o Brasil, acabou com a gente. Com Deus Maria, começando pela primeira, ela perguntou: que o bruxismo e, e ronco são a mesma coisa. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Bruxismo é morder os dentes, arranjei Ou morder ou arranjar os dentes. Isso é uma alteração neurológica e de alterações de neurotransmissoras dopamina. Da de da perna inquieta. Sabe o que é perna inquieta, de Maria? Não. Perna inquieta é aquele, é aquele cara que mete a noite, dorme, balança a perna a noite inteira. Chuta a mulher. <risos> Sim. Ele vai ele numa reunião no jantar, fica batendo o pé no bar da mesa. Isso é uma perna inquieta, que incomoda bastante. Isso pessoal tem isso. Então a contra Ronco não, ronco é a dificuldade do cara doar passar pela hora Aí vibra a amígdala vibra, o pato vibra, o, a, o rola vibra, então dá essa sensação de mal, de, ron, de zoado. E é uma zoada grande, viu? O ronco é perturbador e acaba, e acaba casamento, hein? É, é, isso é outro problema, é, né, doutor? Vou te contar uma história interessante. Porque nós homens, nós homens, culturalmente, não prestamos. Nós não somos pessoas de morte. As mulheres nos aguentam anos e anos o nosso ronco, ela lá vai aguentando, você roncando, ela chega bonitinha, cheirosa, e você ah, roncando, e essa mulher aguenta você anos, é muito comum, quando a mulher entra na menopausa de Maria, ela começar a roncar, isso é muito comum na pessoa hormonal, aí o desgraçado do homem, sabe o que ele faz, que ele não quer ser incomodado, ele faz bem, eu vou para o outro quarto, para não lhe incomodar, não é que ele se preocupar com ele, diz que é para não incomodar ela, é para não incomodar ele, o estúpido lá que ela aguentou tanto tempo, vai do outro lado, ela, ela se sente humilhada meu. E quando não, esse desgraçado grava a mulher, e no dia da reunião com os amigos, olha ela arruma e mostra. É. Não se pode, eu falar com uma senhora que ela arruma. Você estiver esposo fala assim, bem, você ressona alto, olha que é fino. Ressona a você está cansada e ressona a álcool. é muito mais delicado, você vai com esse mulher e você está roncando é. que ronca é homem, filho. mulher não ronca mulher está cansada, trabalha de tempo ressona o álcool. você vai ganhar sua mulher e eu digo mais de marido como dizer você conhece o Zé Luiz, Zé Luiz da tribuna, ele falou uma coisa que não é... toda a palestra que eu dou, põe lá o sono não é a bala que mata mas é o gatilho que dispara Vê de você que muitas vezes a, mãe, a mulher vai dormir com o seu marido, felizmente. Ela chega às 5 horas da manhã, ela vai fazer o cafezinho. O cafezinho quando ela vai, estar tá morta na cama. É muito comum o cara morrer à noite, 5 horas da manhã, 5 h 30 Porque nessa fase, ele faz o, o tom do REM mais longo. E com o REM, tudo altera. Frequência altera, pressão altera, metabolismo altera. Essa pessoa é muito mais sensível a ter alterações cardiovasculares neste horário, Sim. e também gosto de falar com você o seguinte, que neste horário o homem tem uma ereção matutina, que não é essa ereção, é porque ele produz hormônio na fase R, é muito comum produzir hormônio testosterona na fase R, aí ele quer ter relação, como tem algumas mulheres também que gostam de relação matutina, não é que ela não, é aquela ela necessidade de ter relação o homem é uma coisa da vigília é uma outra coisa no sono. Totalmente diferente, tá bom? Você é um cidadão de dia, cheio de... À noite, você é o que é. Vou lhe falar umas coisas interessantes de Maria pra apertar você agora. Isso que chamado vou sexônia. Sabe o que é sexônia? De Maria? Uhum. É o cara que tem relação com a mulher sem ela saber, sem ela querer. Uma forma de estupro. Sim. Parece uma... Não é, é uma doença, é um distúrbio do sono. Cadê a relação com a mulher? Porque ele tem vontade à noite e ele está dormindo ainda. Está na fase de sono ainda. Aí estupra a mulher e dá uma briga desgraçada aqui. Os caras vêm aqui conversando. A mulher, a ah, doutora me estuprou, não estuprou. estupou, é para doença. Então, assim, essas coisas à noite. Eu tenho aqui uma senhora que é uma socialite. Eu tenho ser amiga sua, que você é um homem de nível de sociedade. Eu sou baiana. Longe disso, <risos> doutor, longe disso. Não, eu, não vai, não, eu sou baiano eu sou Eu vim dos alagados. Vamos começar. Eu vim dos alagados. Se não estivesse dos alagados, eu vim dos alagados. Eu vim dos alagados. Eu sou de família pobre, não. Negócio Eu sou humilde, então, eu sou humilde, eu não sou nem um pouquinho humilde. Nunca esqueça disso. Eu nunca fui humilde. Eu sou um cara metido, sou um excelente médico, ajudei muita gente, operei de graça. Eu sou é pobre mesmo. Duas coisas diferentes Então, essa mulher, coitado Ela é estuprada ah. Zé Maria tem um homem Que é, quer é estrangular a mulher Ele tem que estrangular Chama alteração comportamental Do sono REM Eu estou lhe falando essas coisas para informar o povo Eu vou fazer um minuto sobre sono Em sua televisão fazer Um minuto sobre sono a orientação sobre sono Porque muita gente que acaba a vida Porque é sono que não se é trata de sono o senhor, tá bom? O doutor, o senhor, até voltando às perguntas, mas já nessa linha, o senhor já teve que, por exemplo, obviamente, nesse tipo de situação, isso foi até pelo aspecto judicial, né, de separação. Claro! Né, e o senhor já teve que, que fazer laudos aí para poder. Você não defender. sabe o que eu sou, eu sou verdadeiro conciliador de casamentos. <risos> um senhor chegou aqui e falou de uma tal Joana na noite. Ele dormiu e falou de uma tal de Joana. E essa Joana existiu na vida do casal. Meu amigo, isso deu uma confusão aqui. Né? Você não pode imaginar. Eu te explicar aqui. Ele é sujo, uma sonilóquio. Ele fala de noite. E ele fala o que vier. é. E ele não tem consciência disso. Não tem consciência. Já tem que dizer, não, não. Ah, doutor, os seis homens se entendem. É uma doença, uma sonilóquio. Ela fala, uma parasonia, uma fase do sono. Isso da brilho no casal também. Sono. Gente, sono é coisa séria para ser tratado como uma coisa boba. Sono mata, sono dá vida, sono da história, sono da felicidade. Mas ele mata também muito. Muito bem. Não tua, que temos a especialidade de distúrbios do sono, não é, Fernando? Sem Doutor <risos> Pacheco, me diga uma coisa. Muita gente diz que sonhar faz muito bem. E que as pessoas devem sonhar sempre e tal. Quando sonham, dormem melhor. Isso procede ou é irrelevante? Eu tô é, existe uma coisa chamada seguinte. Você tem algumas fases do sono. Sono 1, um, que é o sono REM. Um, sono 2, 3, 4 e tem um sono o sono 5. O 4 não existe mais. Juntou 3 e 4. É o sono 5, que é o sono REM. Um. Ele é uma sono rapid eye movement. O olho que fica mexendo. Nessa fase didaticamente, diz que o homem sonha. Ele sonha Tanto que o homens, quer você queira, quer você não queira, entre 20 e 25% da sua noite você sonha. Nessa fase você sonha. Entre 20 e 25% da sua vida você sonha. O homem é um sonhador. Uhum. Ele sonha. Isso é uma forma também de descarregar as neurotoxinas. Porque o sonho o cérebro metaboliza tudo. Isso é uma coisa leves, metaboliza, coitado. Ele sonha tem que botar para fora. Não gritei tenha fins proféticos. tem na Bíblia. O homem é tão preocupado com o sono, que na Bíblia é se de sonho. Sonho e sonho, sempre teve isso. Ah. Eu fui filósofo, mas agora sabe, tem ciência agora provando o que é o que é um sonho, o que é, que é um sonho. Ah. E o sonho. E, e o sonho, nesse caso, é, todo mundo sonha. Agora, as pessoas, às vezes, lembram do sonho. Às vezes, não. Na eu maioria das eu vezes vou, lhe explicar, vou lhe explicar porquê. Ah. Olha que coisa boa. Isso começa, conversa que eu de vir aqui. Eu posso começar mais. Você <risos> não, tem sonho que você não lembra? Sabe por quê, Escala? Por quê? Porque você tem do no primeiro. Você faz de média 5 a 6 REM. O sonho que você lembra é o que é feito no último Ré, que é o mais longo. Do Ré, 13, 4, você não sonha. Você não lembra. Você sonha, mas não lembra. Porque é muito cedo. E você não lembra. Não lembra. Mas no final, aí lembra. Você sonhou, você sonhou. Eu e lembro, né? E às vezes são sonhos muito bons. verdade E falando de sonho... Chico, vou te falar uma coisa interessante. Tem um tipo de sonho que você não gostaria de sonhar nunca. Você sonha com o diabo, sonha com o monstro, sonha com incorporação espiritual, que é um evento para ter doente que sonha com isso. Tudo isso é uma parassonia do som do O cara só sonha com coisa feia. Chama-se narcolepsia. Nossa. Que é aquela sua amiga de Maria falou que ele dorme em qualquer lugar. Aquilo é narcolepsia. O Narcolep cara dorme Narcolep em qualquer Narcolepsia, é isso? Narcolepsia. Dorme em qualquer lugar. Querido, vou te contar uma história. Já que nós estamos prosianos, eu, eu quero que você aprenda para falar com os outros. Eu nunca vou lá você eu quero falar ah. para vocês só. O que você fala? Comece é assim, isso, isso. Existe uma coisa que chama narcolepsia. Que é uma déficit, uma pessoa chamada hipocretina... é um neurotransmissor que te deixa em vigília... quando você... essa hipocretina cai... Você, do... você dorme em qualquer lugar... eu tenho um doente aqui... que a... quando você tem qualquer emoção você dorme... tem um doente aqui que ela transava com o marido e dormia depois... transava e dormia... imagina se o um cara largou ela... largou... ele achava que não era interessante... que é uma doença... Homem. ele não produz uma hipocretina... Ela acaba em ter qualquer emoção, um riso, uma piada, ela cai. Ela, a joelha cai. Ela cai, mas não perde consciência. Ela cai. E esse cara, é você falou da mulher, achando que ela não tem interesse nele. Expliquei, expliquei, mas foi difícil, viu, Chico. Eu não sei se já tinha alguma coisa no meio, mas isso é muito comum. Chama a praxe e resistente de sono. Uhum. E tem cara, Chico, de Maria, que ele está a cola de manhã no quarto dele, ele vê a mulher chegar, vê o filho chegar, vê a empregada chegar, ele não consegue mexer um dedo. Um deixa uma paralisia do sono. Isso também faz parte do fascínio de narcolepsia. Tem muita gente que tem isso, uma paralisia do sono, o cara não sabe o que está falando. Não mexe um dedo, não mexe nada. Esse cara tem que ser visto. Muito bem. Eh, Fernando, eu peço sua licença, Dr. Ah. Pacheco, peço sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque Manhã de Notícias. Até já. Estamos apresentando o Jornal em Foque Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia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 Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639 Enfoque Comunicação, tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos Voltamos a apresentar Jornal Enfoque Manhã de Notícias Há um estudo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, a respeito das sequelas do Covid, as pessoas que se recuperaram do Covid, mas que apresentam sequelas, muitas delas com problemas eh, cardíacos, outras com problemas renais, de mobilidade, enfim. E também problemas de pele. E eu pergunto ao senhor, eh, entre as sequelas eh, eh, do Covid-19, eh, o sono, a insônia, estaria presente também, doutor Faustino? Muito, muito, de muito. A frequência de paciente de insônia aqui aumentou muito. que imagina você, Chico, o cara está com medo de morrer. Ele não não sei quem vai defender ele. Chega aqui e insônia constantemente. Aumentou exageradamente. Porque esse vírus tem, um, tem um tropismo pelo cérebro. Ele tem um tropismo. tem tendência para o cérebro. Aí esquecimento, dor de cabeça, insônia e muitas coisas. Esse vírus é muito ligado ao servo, ele de Sem dúvida dá mais um aspecto, né? Pode neuropatia, pós-neuropatia, o cara sai da Covid sem conseguir andar. Mas parece que se mexer. Sim. A minha mulher teve isso, ela teve a Covid e começou a pena dela, ficou fraquejando, ficou fraca. Teve que tratar. Poxa. o colega de outro vídeo, cadeira de roda. Isso é muito comum, uma lesão neurológica, muitíssimo comum. Esse, esse vírus tem uma tendência a atrovir cerebral, tendência mesmo, a célula nervosa. Gravíssimo, não é como se vê? É, eu gosto muito aqui. Doutor Faustino, nós recebemos aqui uma pergunta de um outro internauta, o Felipe, é, que ficou é, preocupado quando o senhor se referiu à paralisia do sono. Então ele quer saber o ele seguinte, quais, quais os riscos da paralisia do sono? O que, que pode acontecer? New, new, new. Não mata ninguém, você fica quieto e você vai voltar. Ah, é. Não se que você vai voltar. Vai mexendo um dedo, mexe, tenta mexer um dedo, se concentra, e vai voltar. Temos uma atonia muscular. No sono REM, Chico, uhum. no sono REM, todos os músculos param. Só o coração e outros que não param. A musculatura estriada para todo. Porque se assim não fosse, todo o seu, seu se executaria, porque a natureza é sábia, é nessa fase REM, você sonha, não sonha, mas se você sonha matando a sua mulher, você vai lá e mata, também então, se sonha o REM, as musculaturas param, atonia muscular, tudo para, então você não executa o seus sonhos, mas, puro puro. mas puro. ao contrário disso, existe uma doença chamada Alteração comportamental do som do O que é, que é isso? Eu falei com você que no som do toda a musculatura para, entre, em atonia, não mexe. Nesse caso, Chico, ele, ele executa o som. Ele entra em atividade. Ele já de jogar filho pela janela. De, no Canadá, em Montreal, matou um, um sogro, ela sou eu matando o fogo, foi lá e tirou que o cara executa os seus sonhos. Nossa. Aí que eu vi, isso é uma das alteração comportamental do sono do reino, que é que faz isso. parte é. também do quadro de narcolepsia, outras coisas. É. Diga esse moço que aparelha do sono só, não é não. saber se tem, junto com ele, cataplexia, alteração comportamental, aí ele tem que ver com um especialista, fazer um exame chamado polisonografia do sono. Isso mostra qualquer coisa. É um exame completo para isso ele passa uma noite dormindo, ou aqui ou na casa dele, e aí você vê todo o estupro do sono, aí você traga. Muito bem. Aí a resposta ao nosso internauta que fez essa pergunta, o Felipe. Felipe, o Felipe. Uh -huh. Muito <risos> bem. É, Fernanda Maria. Chico, o secretário, Fábio Ferraz, aí prestigiando a audiência, ele disse que o é. senhor ajudou muito o secretário, ex-secretário de Saúde, agora é secretário de Planejamento. Fábio, ah, Fábio, Fábio Ferraz. Fábio Ferraz. Meu amigo, ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Isso que ajudou muito é que, que ele estava com problema de cotovelo, porque a, a, ele, ele roncava muito e a mulher dava cotovelada nele. E, e, a ajudou e a mulher dele é juíza, imagina se vai reclamar de juíza. É louco, <risos> aí é perder ele. Isso, isso ajudou aí, muito. <risos> aí... aí muito bem a, a Silvia Silvinha só, só retomando aqui é uma pergunta da Paula se Eu se a Silvia Silvinha. É, é, uma é Silva a Silvia, Silvia Silvinha ela pergunta se é bonita. melhor oi que nome bonito Silvia Silvinha é é se é melhor é melhor é, é, morrer dormindo é melhor do que as outras mortes como os dizem por aí né e retomando Mas, a... É, se é morrer dormindo, é melhor do que outras mortes, como Olha, dizem por aí? Olha, tem a, a Silvinha, que eu não conheço morte boa, não. Para mim é tudo igual. Eu tenho que me ter de medo de morrer também. Porque a Silvinha, eu não, essa história dela, eu não concordo, não. Tá. De morte boa, Tanto. Então, está claro. E a Paula, só, re, que... só retomando a pergunta da Paula, se, assim, se o senhor recomenda até quando a pessoa pode ou não usar remédio para dormir? Né? o que, que isso afeta efetivamente a qualidade do sono, é bom ou é ruim, a gente sabe que, que uh, uh, existem pessoas até que efetivamente uma dose muito, cavalar, isso traz sérios problemas, então uh, a pergunta, retomando a pergunta da Paula Silva, o que que o senhor acha? Tomar remédios ajuda, não ajuda para dormir? Ou o que fazer? Tomar Eu chá? Queria... Digo, digo o nome dela. Pa Paula Silva Souza. Paula Silva Souza, linda. a melhor coisa que faz na vida é não tomar remédio. Remédio é droga. E droga é droga. Não é pão, não é refrigerante, nem é açúcar. O nome é droga. Quem fala, a vez é a doutora Maria José Romite, que é a maior médica de Santos. Maria José Romite. Pacheco, droga é droga. Remédio é droga. Tomou, tem um preço. O que o médico tem que ver, os prós e os contras. Se vale a pena não vale a pena. Eu evito o remédio o marco. Mas o próprio doente, viu de maria. Uhum. Ele quer uma pastilinha milagrosa. Milog, ele não quer ter trabalho para fazer uma terapia. Todo doente sonha, tem que começar com a terapia. Saber o que está acontecendo na vida dela. Qual o gatilho disso? Eu sempre pergunto, o que aconteceu? Ah, doutor, não sei. O senhor não sabe, eu não sei, não, não estou doente? Quem sabe a senhora. eu mando <risos> fazer terapia cognitiva comportamental sempre... Primeiro passo mano. É que o brasileiro não pode pagar a terapia, mas o ideal seria isso. Terapia comportamental, relaxamento, essas coisas que posso ter. Depois disso, depois do exame inferior, ver se eu poderia dar um hipnótico. Hipnótico não é transcrição, não é traja preta, não é traja vermelha. Eu não daria nada terminado em ano. Tenho muito medo do exame da vida. Tenho muito medo. Terminado em ano, tenho medo do Cria dependência rapidinho, eu não gosto. Uhum. Eu gosto de remédio que elimina rápido, vai dar pouco, né De Remédio de pouco sono, de 4 a 5 horas por noite, tá bom. Que tem remédio da hora, 12 horas de sono, não, pra mim não quero. Eu acho que é muito remédio. Uhum. Isso, é, isso dá dependência, não. Dá remédio de, riqueza, de musun, tiro curto. Um sono curto, sem problema, elimina rápido e tem a vida normal. Primeiro de tudo, uma terapia. Sempre tem um, um gatilho que está desencaindo nessa foto de som. Só de Maria, que nem você, nem eu, nem João quer saber. Tem coisa que vai descobrir que magoa e machuca. Você não quer saber, entendeu? Sim. Não quer saber se é, se não é daí aí, o doente quer vir aqui, doutor, quer não é remedinho pra dormir. Eu não dou remedinho para dormir, eu não sou passador de remedinho. Me diga a ela, diga a Paula, eu vou seguir, para tem dois tipos de doutor. Tem um doutor e tem um médico. O médico Ouve a paciente, bate uhum. papo, conversa, troca, troca até receita de bolo. Eu sim, sim. ganho muito bolo de fubá aqui. Eu ganho sim. bolo de fubá com aquela folhinha verde dentro. Conversar. <risos> Médico tem que ouvir. Eu não discuto com voz. doutor. O avô fala assim, doutor, esse menino não cresceu porque ele não dormiu. Ele é verdade. Criança que não dorme, viu mãe? Criança que não dorme não cresce. Se produz o remoto de crescimento durante seu sono. Hmm. Não cresce mesmo, não. Uh... A o fala assim, bateu a cabeça, não deixa dormir. Tem uns idiotas médicos que acha isso, sabe tudo. Não, não tem nada a ver. Tem, sim, senhora. Hmm. Existe um exame de um, hematoma extradural, que ele só dá sintomas depois de sete a oito horas. Então... Horário de silêncio. Não se discute como voto em consultório. Depois de médico velho você ouve e volta. Vó, Tereiro, esse vídeo está com caramba. Não discute. Um meu amigo Manuel Padeiro, eu não discuto com vó. Vó falando de é, saramba, eu vou ver se é. Doutor Manuel Padeiro, vó, grande pediatra. Grande Manuel Padeiro. <risos> eu não discuto assim, com, vó. O, o, doutor, falando, com vó. Doutor Pacheco, falando em vó, duas questões aí. É, uma delas, a chamada dor do crescimento que acomete é. os netos quando estão dormindo. Segunda, sonambulismo. sonambulismo. Como lidar, sonambulismo. como tratar? Sonambulismo é uma coisa que é muito comum, até uma faixa etária. O que é sonambulismo? É uma alteração de chama uma parasonia. O que é parasonia? São sonambulismo, falar de noite, gritar Tem crianças que dão um grito à noite que assusta o boneco. O noturno. Isso é sonambulismo. Falar, andar gritar, etc. É uma paraçonia do sono. Não é. Não é problema de Normalmente, de Maria e de Chico, isso passa. Se persiste, você tem que tratar. Como trata isso? Primeiro, os caras vão no, nos seus orientadores espirituais, talvez ver se tem alguma coisa, depois vem aqui. E existe um remédio que acaba a parasonia. Você dá umas gotinhas acabou. Uhum. Não vou citar para não fazer propaganda Claro, é claro, claro. Mas tem solução. E com relação à dor do crescimento? A dor do crescimento é natural. natural. É, à noite a criança produz hormônio do crescimento mesmo. A volta tá certa. Ele produz. Criança que dorme mal cresce mal. Ela, ela cresce à noite. que à noite produz hormônio do crescimento. Chama então é GH. Yeah, perfeito. Gross. Gross. Ó, mano, Uhum. Muito bem. Isso <risos> também funciona. Não, não discute com sua avó. Ele não nem é, Vó Ele sabe coisa. Tá, se ela quiser benzer, benze também. Pramente, assim, assim. Benze. benze, deixa benzer né? Não ah, complica com o vó. É. Doutor, você de, já dentro... benzeu a pena quando você tinha enfermado. Quando você tinha problema de pegar a pena com a reflexão, é? É. Na pele, ninja, as voltas bem sim, benze, é, sim é, é, é, é, é. estão cada vez mais <risos> difíceis, ainda doutor. O <risos> senhor está falando da, da, da, dessa eu questão do, que a madura, eu sou de <risos> do crescimento? Eu, eu pergunto: a gente, num país como o nosso, que tem tanta disparidade social, tem até que ponto, a, a, a, especialmente em crianças, não só em crianças, mas uh, os dois aspectos, até que ponto a fome atrapalha ou não o sono. E, por sua vez, a pessoa que tem o hábito de comer muito à noite, antes de dormir, até que ponto isso atrapalha o sono? A fome, por um lado, e também o outro aspecto Oi, da pessoa que come demais. demais. Uhum. O cara que come demais não dorme, porque até que metaboliza aquilo, você tem pesadelo, eu só me digo, gente, comer pouco à noite, beber pouco, não tomar café, não fazer exercício, isso é um quarto básico. O cara vai para casa, abre as duas pernas um prato no meio das pernas e fica vendo televisão. É. Aí é fatal, ele não dorme. Tem pesadelo, ah, né? Tem pesadelo. Tem pesadelo, é. é verdade. É verdade. Uma coisa interessante. O Nil Richo, o Novo Rico, sabe o que ele faz? Ele põe lençol vermelho, ele põe aqueles quadros não sei quem. <risos> A ah, maturidade poderia, ou seja, quadros coloridos. E vai dizer, não vai dormir bem que você estimula... Esse é o estímulo cérebro demais, o cérebro é sentido. Eu sempre digo: quatro pobres, sono rico. Quatro ricos, sono pobre. Muito bem. E com relação a essa, e a questão primeira que o Fernando de Maria colocou, da criança que, lamentavelmente, no Brasil, isso é tão tristemente ô, Gil, é comum, ô, de, Maria, de, de não comer, falava, passar fome. Dizer, eu sou, americ sou americano, da todos dos Estados Unidos, da Bahia a miséria eu conheço de perto a fome, Sim. eu convivi com a fome diretamente, eu vou olhar para o interior fome, até adulto não dorme a dor da fome é uma das dores mais desgraçadas que existe Sim, ninguém ninguém poderia passar fome a fome você não dorme mesmo você não é. dorme de jeito não tem como dormir com o estômago doendo, de Maria só você que sabe disso que fez o gol no Brasil não tem como dormir <risos> É isso. Porque o cérebro, precisa, qual o cérebro? Ele precisa de glicose o cérebro. O metabolismo do cérebro é basicamente glicose. Se você não dá para ele, coitado, não tem jeito. Ele fica trabalhando sem, sem, sem o óleo do motor. Por isso que, por exemplo, aí já não cresce, mas, assim, infelizmente, população de rua acaba tendo uma relação muito próxima com as drogas, seja com álcool ou com ah, drogas mesmo, claro. para poder levar. Pariu, né? Tem essa explicação também, pariu, né, doutor? Meu, eu só uma sonorista, o caralho é esquece do mundo. É uma forma de esquecer da, da realidade. É verdade. A realidade paralela. De aplacar, a é exatamente. Né? O então, um pobre, o um miserável, não pode ter dignidade, porque não dão a ele o direito de ter dignidade. Dignidade, e... tomando água de chuva, de esgoto, comendo merda, como é que faz? Quer ter dignidade? É verdade. que dignidade são os príncipes, os príncipes já nascem ricos eles têm que ter dignidade, tem que ter tudo que eles nasceram ricos. Eu sou da do época do, do nosso amigo Rodrigues lá, o, o teatrólogo. Nelson Rodrigues. Dignidade é o príncipe, o príncipe, o, o rico eles têm que ter, porque já nasceu rico. Agora o pobre, aleijado, o pobre ele tem que ter dignidade de, comer, de saber comer, nada. Ele vai comer o que tem na mão. Infelizmente, essa é a nossa triste, dramática realidade. Fernando, já estamos aproximando o final do programa, passa muito rápido. Passa, Mais alguma assuntos, coisa, professor. Fernando? Não, só eu gostaria de, de, de completar, doutor, uh, para que serve aquele aparelho pop-up né? Uh, que algumas pessoas acabam utilizando para poder dormir o melhor? O pop-up, né, acho que é pop-up o nome dele, é um aparelho que a pessoa dorme com uma máscara... Uh, Cepap! Hã? Cepap! Cepap, desculpe, Cepap. O que é o CPAP? CPAP é um aspirador de pó. Simples para o povo entender. Nós estamos falando para o povo. É um aspirador de pó, ao contrário. O aspirador puxa o ar. O CPAP é puxa o ar para dentro. Por quê? Você tem a apneia do sono? Eu vou falar sobre isso. Me dá um cortinho vou falar sobre isso. Claro. Isso é o chamado síndrome da, hip... da apneia, hipopneia obstrutiva do sono. Isso é, uma, isso é uma doença séria e grave e que mata muito. Tanto que o seu amigo aqui, ó seu amigo médico foi vítima, foi vítima disso, da da apneia. Eu sou de formação neurocirurgião de apneia, de cabeça, cabeça e coluna. Então, eu chegando da, da, da coluna do universo, estou com a graduação lá, cheguei aqui um dia de noite, fui dormir, de madrugada eu tive uma um AVC. Por quê? Porque eu tinha apneia. Sabia que tinha. Mas nós, médicos, achamos que as coisas não acontecem conosco. Uhum. E acontece constantemente. Eu tive uma apneia noturna, fiz um pico pertencível para a apneia, fiz uma AVC morrada. E fiquei em coma 25 dias. Olha! 25 dias em coma. Porque a apneia é o seguinte. O que é a apneia? A apneia é a falta de passar do ar para o pulmão. Eu, no mínimo 10 segundos, isso é uma apneia, o ar não entra no pulmão, se ele não entra no pulmão de Maria, ele não oxigena nada, nem coração, nem rir, uhum. nem cérebro, não oxigena nada, porque ele, o ar não está entrando, ele parou totalmente 10 segundos, e existe uma chamada hipopneia, que faz, faz assim, é quando o ar entra, em média de 30 a 50% do ar, ele entra no pulmão. Essa dificuldade pode ser relaxamento da rola farinha, os músculos elásticos, a idade, da mesma maneira que você fica mais velha, a cara fica mais velha, o músculo mais velho, aqui também fica velho. Então o músculo não, o ar não entra aqui, relaxa, relaxa e colaba. O ar não entra mesmo, porque ela é fechada. Não entra mesmo. Sua mulher fica desesperada porque ela acha que você vai morrer. Você pode respirar mesmo, levanta, senta e não respira. Nessa hora, esse cidadão não irriga o rim, o rim produz uma coisa chamada suprarrenal, chama noradrenalina e adrenalina na suprarenal. Quando ela produz isso, a pressão vai lá em cima e fecha o um vaso ou rompe um o vaso, ou infarta. É muito comum infartar à noite, o apneco morre à noite, porque ele oxigena o cérebro, coração dele. Qual é a grande... O que é que, ele... o que, é que o apneco me procura sempre aqui? Por quê? Ele não vê, a mulher quer é ele aqui, não, não vou em médio nenhum, não, não vou. Meu pai com carro, dia nada, meu avô com carro. Eu não vou, não vou em médio. não gosto de médio. Tá bom. Mas chega uma hora, viu, de Maria, que ele começa a ter soma a do carro, não, dorme no carro, dorme em qualquer lugar, vai pro trabalho, dorme. Eu tenho autoridades aqui que dormem. dorme dorme cara, que dorme cada pneu. O que acontece? Aí ele desencadeia hipertensão, uhum. depressão, aí chega na, na perda da libido. Aí quando chega na perda da libido, o bicho bate, o bicho aí sofre. Aí o bicho vem. E a mulher fala, Santo. aí ele vem. Aí a mulher começa levando um psiquiatra. Por quê? Ele tá triste, ele não quer sair de casa, porque ele tá cansado, ele tá... Relação sexual péssima. Aí ele vem até mim. Quando eu faço o examinismo, a CEPAP. Esse CEPAP é um exame que você põe quando ele tem apneia grave. A apneia pode ser de 0 a 5, ela é normal. De 5 a 15, ela é leve. De 15 a 30, ela é grave. E 30 de 30 dias, ela é muito grave. Você tem que tratar desse caso. Quando ele tem apneia grave e que desatura, não temos apenas os vasos, você tem que fazer um CEPAP. Uma para você põe no rosto, uma máscara que você põe no rosto, liga na tomada, não precisa de oxigênio, é ambiente. Esse ar entra e ocena tudo. Abre a vida e você, No dia seguinte, você está ótimo. Você sai daqui feliz. A mulher fica feliz. O aparelho é erótico? Não é tão erótico. Mas salva vidas. Se você for. <risos> e a mulher? A mulher fica feliz. Ô, Maria, eu sou um defensor do universo feminino. Eu não vou conversar com o homem, não. Não é do fundo... Ah, eu, eu gosto de mulher, não. Eu gosto de mulher de uma maneira normal. Eu sou um cidadão normal, não sou nenhum mental. Eu ando o um universo feminino e me enriquece. Porque mulher não fala só de sexo e de futebol. Mulher fala de mil coisas. Mulher, eu gosto de conversar com... Eu gosto de amiga mulher. Aí eu, Não é que... Aí eu estou falando do amor filéu. O amor filé o amor de uma irmã, de bater para dar risada, que a que Ela tem uma riqueza do universo. Nós não temos... Nós falamos de sexo e de então, essa Muito mulher bem. sofre quando ela pago o preço, ela não dorme, ela emagrece, ela fica feia, a, fica enrugada, é dormir com um homem roncador apneico, ela é heroína. O tem que dar para ela todo fim de mês um cartão black, Toma aqui, faz se quiser. Porque não é fácil dormir com um roncador, é, você não sabe que é um homem roncador apneico, você não sabe que é um homem com alteração comportamental do som doente, ele agride a mulher, ele bate na mulher. E quer estuprar a mulher. Imagina você. O cara, uma mulher, vem aqui, é uma socialite. A noite ela só fala palavrão. A noite inteira ela fala palavrão. <risos> Chama coprolaria de, é. de Fez. Ela só fala palavrão. Coprolalia. Essa mulher, ela vai viajar com um amigo e fica envergonhada. É fala palavrão a noite inteira. A é. então, noite, Zé Maria, de Maria, você é uma pessoa de dia, você é outra. São duas pessoas distintas. E vou lhe fazer um convite. Eu vou querer agora, de vez em quando, falar um minuto sobre sono. Porque desse que estou falando hoje, tem muita gente que não sabe nada e morre aí, coitado. É verdade. Doutor, eu doutor Faustino Pacheco, chegamos ao final. Muito obrigado. Já sabe que nós teríamos a pauta, a pauta aqui é extensíssima, mas, infelizmente, temos algumas limitações de tempo e estamos chegando é ao final. Passa muito rápido. Eu gostaria de agradecer muito, em meu nome, do Fernando de Maria, uhum, do Grupo Enfoque, a sua participação brilhante, como sempre. De Maria, não acredito. Ele nós viemos é fiel, né? <risos> Ele não é confiável. Ele Acabou, Ele não com é confiável não. Acabou com o é, Brasil. Acabou com o Brasil. E olha, não. e foi um, e foi um golaço, hein? E foi um golaço, hein? Isso cobriu o nosso goleiro. Um golaço, Maria Maria. Doutor Faustino, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, obrigado, doutor. Viu, doutor. Obrigado, Sim, doutor. É foi um prazer falar com vocês. Precisando falar, eu, eu adoro falar. Eu dou muita palestra em escola e faculdade. Muito bem. Vou ligar com eu a faculdade dele. Eu falo sobre sono. Falar sobre sono é importante. Porque sono é uma doença do pobre, do rio, do preto, do branco e tudo. Ele é democrático. Do jovem de todo mundo. Ele é democrático. Muito bem. Muito bem. Este foi o doutor Faustino Pacheco, médico neurologista, diretor do Instituto do Sono, especialista em distúrbios do sono, que foi o nosso entrevistado de hoje. Agradecer muito a participação do Dr. Faustino Pacheco, os esclarecimentos, sobretudo, aos questionamentos dos nossos internautas. Muito obrigado, Fernando, obrigado, pela Chico. participação. Obrigado, Chico. Obrigado, doutor Faustino, também. É. Uma outra aula aí que a outra gente aprende. Outra aula sobre um distúrbios do sono.